Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre, e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Project 50 aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios do Projeto 50 aí comigo aqui hoje, porque nós temos que falar deste jogo que está sumido há um bom tempo aí. Project L, que é o jogo de luta da empresa responsável por League of Legends, a nossa querida Riot aí, pois eles vieram a público recentemente no seu canal do YouTube para poder postar um vídeo ali de um, de um novo diário, né, para poder atualizar a gente com relação às novidades do jogo e tudo, e eles nos trouxeram uma notícia deveras feliz aí, mano, deveras maravilhosa, pois o game estará gratuito para todos e vocês vão ver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 Evolution 2022, onde o Playstation nos autorizou a fazer a transmissão completa E nós estaremos aí, sexta, sábado e domingo, fazendo a transmissão dos principais campeonatos para vocês E vai ser muito da hora Começaremos sexta com Mortal Kombat, teremos sábado com Mortal Kombat Multiversos DNF também, no domingão aí nós teremos Street Fighter V, quem sabe um Tekken ou um KOF. Então, contamos com a presença de vocês, né Alanios? Vai ser muito louco. Teve feedback muito positivo, né? Quando a gente fez o Combo Breaker, né? O CEO, a gente conta aí com a presença de todo mundo para fazer um negócio da hora. Exatamente, meus amigos. Então vamos lá, meu querido Alanios, para o tema deste vídeo de hoje, que é o Project L, com esse novo diário aqui que está aparecendo na tela aí agora para vocês, que a gente vai assistir o vídeo juntinhos aqui. Está com legendas em português, bonitinho, então a gente vai poder acompanhar tudo e depois tecer alguns comentários aqui acerca do modelo que eles podem adotar aí já que o jogo é free to play, né? Pegando alguns exemplos recentes aí como o próprio Multiversos e tudo, né? Então, bora lá conferir e depois a gente comenta um pouquinho a respeito, Alanius. Temos alguns streamers famosos aí aparecendo, quer ver? Hey folks, Tom here, back com uma quick update on Project L, Riot's upcoming 2D fighter. Last November, we dropped an update showing off some core game concepts and our rebooted art style. <laughs> Honestly, showing off the game this early was a little scary. And we're grateful that so many of you are so excited about Project Owl. God, that was so sick. Your reactions and excitement gave us the reassurance that we're headed in the right direction. Yes! Yes! In this update, I'll talk about what's been happening in the team over the past few months and what's coming next. Last time I shared that we've honed in on our gameplay as an assist-based fighter with two champs per team. We're finishing up our work on core mechanics now and a lot of the team has moved on to building champions or building around game features like competitive play and our social systems. One of our goals is to remove as many barriers as possible from you enjoying Project L. We want you to be able to play no matter where you live, what your skill level is, or how much money you have to spend on a game. To that I'm happy to confirm the project. Nossa, Alpha. Alpha. If you played a right game before to play. Spot, it won't come as a surprise. Our team is made up of fighting game veterans and folks who are passionate about serving the FTC. And we operate with one approach. If we wouldn't like it, we won't do it. When it comes to monetization, nice. we promise ah. to be respectful of both your time and your wallet. Also, the team has put together a blog post to give you a sneak peek on development of a new fighter in Project L. O novo lutador, ó. The spiritual leader of her people, Alawi, is a physical powerhouse who tests the strength of souls for her tentacle god. Check out the post for more details on how we're approaching character development and how Alawi will look and play in Project Al. That's all from me for now, but I'll be back later this year with one more update. Before I sign off, this weekend is EVO. To everyone heading out to the event, stay safe, good luck in the tournaments, and try not to drown in pools. <laughs> <risos> Fez a tradução meio que literal ali Tente não morrer na, na praia, né? É porque ele falou Tentem não morrer nas pools Que são as etapas iniciais do campeonato, cara A tradução ao pé da ficou muito engraçada nesse sentido. <risos> Mais uma vez aí é, é, é. Project Air surpreendendo a gente, né, Lanius? O Max Dude apareceu ali no vídeo, né? Sim. E ele comentou um negócio Ele tinha quase certeza que esse jogo ia ser free to play Eu acredito que em algum momento Em alguma live a gente conversou sobre isso também A gente sempre usa como exemplo o Clear Instinct é, e inclusive na live que a gente conversou a respeito disso, a gente recomendou pra, pra galera Quem quisesse, pudesse entrar lá e baixar e fazer jogo Porque ele é gratuito e muita gente não sabe disso Instala o jogo, ele tem ali os personagens rotativos e você compra os pacotes que te, que te interessam né? A ideia né, do Project L é ser gratuito e tal, quando a gente vê né, o que a Riot tinha feito e tudo mais Era uma coisa que era de se esperar Mas ninguém tinha certeza Embora né, a gente tivesse ali uma perspectiva Disso A confirmação é um negócio que vem Traz uma grande alegria pra gente aqui É, eu acho muito da hora Inclusive, como o cara comentou ali Isso não deve ser surpresa para algumas pessoas Principalmente para aqueles que têm contato mais direto com a Riot E os games dela, como League of Legends né? Porque o próprio LoL, ele é gratuito Você pode baixar ali no seu PC Começar a jogar de buenas e tudo Você gasta... Basicamente, pelo pouco que eu pesquisei aqui, vi o pessoal comentando a respeito do jogo Com cosméticos e tudo mais Inclusive, você aí que tá assistindo Se você joga League of Legends Cara, deixa a sua visão aqui embaixo do modelo mercadológico De como é que tá funcionando hoje o League of Legends Pra gente aqui, não só a gente aqui no canal, né? Eu e o Alanios, Mas quem for ler o seu comentário Ter uma ideia de como pode ser o Project L Porque provavelmente eles vão adotar mais ou menos esse mesmo estilo, entendeu? Eles vão trazer ali os personagens gratuitos pra gente poder jogar E a gente deve gastar a grana ali pra poder pegar skin Talvez até desbloquear personagem mais rápido Eu não sei como é que funciona no League of Legends Mas pode ser mais ou menos esse modelo aí que funciona muito bem hoje em dia, né? Não é à toa que eles têm um público gigantesco no LoL e movimenta muita grana também. E eu acho que eles estão indo pra um lugar muito bacana nisso, principalmente em termos de qualidade, que a gente pode ver no gameplay que está sendo mostrado pra vocês e uhum. pelo que o cara comentou. Ele disse, mano, se a gente não gostar, se a gente não quiser, a gente não vai fazer. Então é aquilo, se alguma coisa que a gente tá fazendo aqui não tiver boa... A gente não vai ficar pressando o projeto nem nada disso pra poder lançar rápido e entregar um negócio meia boca pra vocês, entendeu? Eu, a minha interpretação da fala dele foi isso. Então, assim, por que a gente leva tanto tempo pra poder ter informações acerca do Project L? Porque é um projeto que tá sendo feito com bastante cuidado, pelo que a gente pode ver. Obviamente, a empresa como a Riot, ela não tá com pressa de ficar lançando o jogo, até porque ela tem os seus carros chefes ali que elas movimentam essa grana, saca? E um outro exemplo recente, né, que a gente pôde ver aí, que tá dando super certo, pelo menos inicialmente agora, e depois de alguns bons dias aí do seu lançamento de beta e tudo, é o próprio Multiversus, que é um jogo free to play, com rotação de personagens e tudo mais ali, aí você tem os seus pacotes de temporada, o Founders Pack e tudo mais, que você pode comprar para poder adquirir os personagens mais facilmente, roupas e tudo mais ali mas, você, se você quiser simplesmente Pegar, instalar e jogar com quem tá lá Você pode, então isso é uma coisa assim Que atrai bastante público, mano, que é uma coisa Realmente muito interessante, porque aí a gente Não vai gastar ali 250, 300 conto Com o jogo, e a gente só vai gastar com o que A gente quiser gastar lá dentro Se a gente quiser juntar o dinheiro do jogo, pra poder Liberar mais personagens, a gente vai Fazer isso, e até onde eu vi o League of Legends Tem isso também, apesar de que deve Demorar um pouco mais pra você juntar as moedas Do jogo, né, então eu acho isso muito bacana E eu acho muito legal que a Riot tá fazendo eu estou muito empolgado para Project L. Quero ver mais, Alanis. É, Project L, a gente tinha essa expectativa de que fosse um jogo que ia mudar tudo e o fato dele vir aí de forma gratuita, com nível de online completamente diferente, eles elaboraram né, um rollback baseado em servidor. Os, os irmãos que estão trabalhando ali são os caras que criaram a ideia do GGPO, né o rollback lá, que era usado no Clear Instinct. E aí eles vieram com essa ideia nova de que olha, a gente vai fazer um, um rollback baseado em servidor, porque que se você tem ali dois jogadores uma distância muito grande, se um deles tá com a internet muito ruim, perde sincronização no meio do caminho, fica ruim pra todo mundo e aí a ideia é que um servidor acabe sendo um mediador em cima disso dando a melhor experiência pros dois, cara isso daí, o cara não faz isso se ele não tiver uma ideia de um multiplayer pesado mas a ideia é que eles estão vindo com tudo em cima da experiência de multiplayer, é uma coisa que eles estão precisando demais, a gente viu ali né que ele vai ser uma espécie de DNF na hora de jogar também, então assim, Caião, eu eu tô super ansioso pra ver como é que vai ser essa parada. Jogo de luta, um rollback baseado em servidor e free to play, meu amigo. Os caras vão criar escola. Escuta o que eu tô falando. <risos> cara, o barato vai ser louco, mano. O negócio vai ser intenso aí no mercado quando esse jogo chegar, principalmente, entendeu? E é bem possível que nós vejamos mais projetos ambiciosos como esse, sei lá, né, no futuro, aparecendo como free to play. Também pessoal, então meus amigos, deixa aqui embaixo agora nos comentários as suas opiniões aí Acerca disso que foi apresentado aqui do Project L do jogo ser gratuito Como é que vocês acham que vai ser o um modelo de mercado aí Se você tem um conhecimento já abrangente de League of Legends Mano, complementa aqui nos comentários, entendeu? Bote aí o seu conhecimento para que nós possamos ver e outras pessoas possam se interar E já imaginar como é que isso vai funcionar também A gente vai adorar ver os comentários de todos e não se esqueçam novamente de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho